na última batalha, falei que cê era o irmão do gato de botas Você <risos> foi feito de chacota Então, hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é clara, Então, gema de dor Vem oh, é um, assim, fazendo aqui que é foda Sabe, você é ruim Sem maldade, mano A sua agima não nova É um ovo que tem casca O MC que é casca, casca grossa agora oh, eu checo, oh, Sem maldade, oh, a oh, agima já oh, colabora King of Detroit oh, Não falta força agora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 Acontecer, tá vendo essa vergonha voando? Cê pegou ela pra você? você ah! Acaba de apanhar, chegou a minha vez de te traumatizar. Sabe por quê? Porque cê não sabe rimar. Quando o DJ botar o um boom bap você vai travar. Ah! Ah, tá ligado, seu eu te mato, não me importo, que eu não tenho uma estratégia. Sabe por quê? Aqui não tem repeat Vai fazer o okay? que? Mandar o fundo puto e outro beat. Puto ah! nunca vai ter beat, não fode. Cê acabou de apanhar o gordinho da zona norte. Ah!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 Que só que isso aqui, ter isso aqui é não é descobrir isso aqui não é porra nenhuma, que eu vim do Rio e você é só oh. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, porque não desafiou, mano, quando teve oportunidade, porque cê é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando, os que eu ponho, cê para metade, nunca eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano, Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você Cara, eu fazia diferente de você Aê, Quando eu faço mansinho, é me libertando, mano, um no Esse cara acha que é batalha dos é outros Primeiro gato, ele tenta me fazer carinho Aê, mas não dá E que bike, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu te quero esse leitão Ó por uruca do meu sazão Aê, que ele manda essa piada em dezembro eu você se fudeu porque essa batalha é em julho. Você mata um o um seu nome no lance. Dessa vez agora você vai descer até como se fosse trance. Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista. Eu vi porrada, cê viu o um carinho. Olha o Ale, o ale, um Santo <tos> Aqui tem 50 versos, pode um punchline Aero. Na moral, pode permitir uma presença? Quem não dirige não é matemática, mas tu não faz a diferença Se é 50, vai você tentar essa parada já deu pra perceber Se é 50, a meta da batalha é 60%. ou seja, você tá dando metade de você então... ah! Por de porque o outro 50 eu tô guardando pro magrão. Aí é tudo bem, rima de mistério porque eu tô no avante. Na verdade, eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cante. É uma coisa que passar de mim, e você não vai conseguir assim. Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magrão. Vai apoiar o fumo do Magrinho. Agora, atende meu mano, porque eu vou te bater no aqui, eu nem tolero. E nem é porque eu quero, foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3x0. Eu poder, tranquilo, pai. Boa noite deixa pra depois Agora é a hora de eu é mais dois Sem maldade de tiro, eu sou Você vai acordar depois e vai acordar no um bom dia é, medo, é assim que vai é ficar Fui todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Picuda nos ajuda, eu já revolto da Viena Na moral, meu mano tá bacana Infelizmente no campo leva a na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha ah, ah, Prado, mas é sangue frio Prado, claro, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calma. Suave vou que e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, você toma um tira na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Ai, é boa, não sei o que, normais usando as cordas vocais, você só fala sobre genitais Esquece com o Rodrigo e faro, esquece o pai namoro Quem é criativo de favela sabe, nós se garante só quando se enrola oh. Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai tirar dar favor ou Não importa se é dono, se você prata não, mano, você saiu com ouro Hoje o Neo né vai sair tão batido como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo, e você vai cair do tatame Já que você veio lá, asiático que o mano sai cortado igual a origami Você sabe ficotado, e eu vou virar uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo não, não, não, não, não. Só um forte no seu versado, eu vou te mostrar que como MC Você tá sendo bem empacado, você tá sendo bem fracassado Falou de Agora versado. Eu sou de plurigampo Porque todo trabalho que eu faço é dobrado Você tá ficar dobrado, meu mano, você sabe que essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nada meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra nada mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma. Se fosse no guarda-roupa, eu dava moral para o cabide. Mas com a ideia que sai da minha boca no rap, no fone, só toca Rashid. Só toca Rashid, se é, fez o Mosca, cê ser um fracassado. Já que o beat te abriu falou de cabide, seu corpo fica pinturado. Aí o então, que você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado. Tenta na próxima. É isso aí. E aquela fala,